Uhum. Uhum. Bem melhor! Essa interação vai acontecendo e dá vontade de pedir para vocês fazerem mais uma última vez. Porque vai, vocês viram como a repetição vai fazendo com que a coisa fique mais, mais dentro do corpo e aí, a partir do momento que essa sequência fica mais dentro do corpo, a gente vai abrindo a percepção para outras coisas. Tanto consciente quanto inconsciente. Bem melhor agora, né? Tô só... Subam as plaquinhas! Ah, Dez!